Já tem o voo comprado? Pondera agora contratar um seguro de saúde em viagem que cubra doença, acidentes e repatriamento. Já diz o ditado: o seguro morreu de verba.